Tenho cabelos cacheados, abaixo do ombro, uh, tenho olhos verdes, estou com um batom vermelho, um tom de vermelho escuro, Atra tô com uma blusa colorida com umas flores vermelhas, verdes, uma blusa clara, cheia de estampas. Atrás de mim tem uma, uma estante de livros, uma parede amarela com uma placa de rua Marielle Franco, uma porta de madeira, é, e aí estou nesse cenário aqui para fazer a mediação de mais uma live do portal e do nosso curso de formação, né, do projeto de extensão sobre o portal do Bicentenário na UFMS, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Esse curso é uma parceria do nosso projeto de extensão com a Secretaria de Educação Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul e o Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul. Nós somos todos parceiros para que esse curso aconteça, para que essa live aconteça. Uh, eu sou professora na UFMS, no curso de História da UFMS na cidade universitária, em Campo Grande, e sou uma das coordenadoras do GT5, né, produção e curadoria de conteúdos, no Portal do Bicentenário. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube, no canal do Portal do Bicentenário e pela nossa página no Facebook. Vocês que estão nos assistindo, compartilhe o nosso link, suas redes, nos seus grupos, inscreva-se no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades que estão acontecendo no, no portal do Bicentenário. O portal é uma rede educativa, tem como princípio produzir e organizar conteúdos didáticos que problematizem temáticas históricas, sociais, políticas, ambientais que interferem no processo de independência do Brasil. É para isso que existimos, em defesa de uma sociedade igualitária, democrática, inclusiva, antirracista, anti, anti LGBTfobia, fobia antissexista, anticapacitista e laica. É nesse sentido que todas as nossas aulas trazem esses debates. E hoje trazemos um debate super importante para todos, que é os direitos humanos mais especificamente, os direitos humanos na escola. Né? Então, eu gostaria que agora os nossos convidados vão aparecer na tela. Primeiro, eu vou fazer a descrição do Marcelo, que é o nosso, um dos intérpretes de Libras que está aqui conosco. O Marcelo e o Nil estão aqui com a gente, né? fazendo a interpretação de Libras. O Marcelo é um homem pardo, calvo, usa uma camisa preta e tem um fundo neutro na parede atrás dele, branca. Né? O Nil, que também está aqui com a gente, é um homem branco, tem cabelos pretos, camisa preta, olhos castanhos e também está na frente de um fundo branco. Estão nos bastidores a Larissa Massi e o Gabriel, né, que estão aqui nos bastidores com a gente. E para debater essa live, né, para tratar desse assunto tão importante que são os direitos humanos, Estão aqui conosco a professora Maria Beatriz Porto, que é doutora em História pela UFRJ, é mestre em História pelo Federal Fluminense, e bacharel e licenciada em História pela UFRJ. Atualmente é professora da Educação Básica no Rio de Janeiro, fundamental anos finais em ensino médio, é tutora a distância da CEDES CEDE, Unirio EAD e é bolsista do Portal do Bicentenário. Boa tarde, boa tarde, bem-vindo a todas, todos e todos. É, eu sou Maria Beatriz, eu sou uma mulher branca, gorda, eu tenho cabelos curtinhos, é, meio alourados, meio cobre, eu estou de camiseta preta, um brinco azul com detalhes dourados. No fundo tem parte, né, escura, uma parte escura do fundo de uma sala, e aqui uma parede branca com uma arte da Priscila Barbosa sobre uma mulher latino-americana. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada a todos e todas. Todos que estão presentes. Também está aqui com a gente o professor Regerson Franklin dos Santos, que é coordenador pedagógico da Escola Estadual Valdemir Barros da Silva, aqui em Campo Grande. Cursou licenciatura plena em Geografia pela Unispar, Paranavaí, Paraná. É especialista em Ensino de Geografia pela UEL. Mestre em Geografia pela UEM. Doutor em Geografia pela UFGD e docente na Rede Pública Estadual de Mato Grosso do Sul, desde 2006. O professor Regerson vai fazer a sua apresentação também. Boa tarde a todos, é muito bom, gratificante estar com vocês. É... Eu estou na escola, né? estou trabalhando nesse momento, estou aqui na, na sala da rádio, tenho 45 anos, tenho um cavanhaque branco, né? sou um pardo, uso boné porque sou careca, eu uso bastante bonés, adornos, né? Gosto. É... Como eu disse, né? Eu estou na educação aí já há quase 20 anos, educação pública, né? ensino fundamental, e trabalho numa escola integral. Desde 2016, nós somos uma escola integral aqui em Campo Grande. E venho aí né? aprender com vocês aí e contribuir com o chão da escola, né? Falar um pouquinho é... sobre... A prática, a prática em si. Estou muito contente e desejo aí um, uma ótima live para todos nós aí. Obrigada, Regerson. Agora nós chamamos para fazer a sua apresentação o professor José Paulo Gutierrez, que é professor associado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na FADIR. Ele é vice-líder do grupo de pesquisa Antropologia, Direitos Humanos e Povos Tradicionais da UFMS. Gestor do protocolo de intenções com a Universidade de Washington, Tacoma, Estados Unidos, para mobilidade acadêmica de curta duração até 60 dias e mobilidade acadêmica de longa duração até seis meses. É consultor internacional voluntário para assuntos internacionais sobre interseccionalidade e direitos humanos, direitos indígenas, direitos ambientais e antropologia e sociologia jurídica no Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul. José do Nascimento, né, aqui do, do MS. Seja bem-vindo, professor José Paulo, fazer essa apresentação. Olá, boa tarde a todos e todas. É uma alegria, uma satisfação estar nesse evento e dizer quanto, quanto estou feliz, né, pela oportunidade de estar partilhando com vocês dessa experiência. Eu sou um homem de 50 anos, né, pardo, com cabelos brancos e estou trajando, né, porque eu sou professor e advogado no Terno, que é o que eu utilizo para as minhas atividades, tanto no fórum quanto na minha vida acadêmica, e por isso que eu estou usando o Terno. E também atrás de mim, eu estou aqui no meu escritório, aqui em casa, onde eu tenho um local de trabalho, né, onde eu coloco lá os meus estudos, os meus livros, as minhas atividades acadêmicas e profissionais. Então, é com grande alegria que participo né, dessa live e trago também, daqui a pouquinho, a minha experiência com os direitos humanos e com a educação em direitos humanos nesses 26 anos de magistério que eu tenho aqui atuando em Mato Grosso do Sul. Obrigado e devolvo a palavra para a professora Dilza. Obrigada, professor, pela sua apresentação. Né? Então, eu gostaria de uh, pedir para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, no Facebook, que envie suas questões para os nossos convidados aqui pelo canal, né? não se esqueça de compartilhar o, o link, se inscrever no canal, e passo a palavra, então, agora para o professor José Paulo, né? o professor José Paulo Gutierrez, que vai fazer a sua apresentação inicial. E aí eu começo perguntando, né, professor, por que, que devemos tratar de direitos humanos na educação, na escola e na educação no geral? A importância de se tratar a educação em direitos humanos é porque, de fato, nós não vivenciamos esses direitos apenas com a legislação, com a lei, mas também com a prática, com a experiência. Mas é muito importante, inicialmente, conhecermos quais são esses direitos nos empoderarmos dele ao conhecer o que é o direito à vida, o que é o direito à liberdade, a defesa dos princípios fundamentais, por exemplo, da democracia, do Estado Democrático de Direito, e depois vivenciar essa experiência em todas as instâncias, desde o ensino fundamental, né, o ensino infantil, escola infantil, o ensino fundamental 1 e 2, depois o ensino médio e depois também no ensino superior. Então, eu peço para colocar, por favor, o slide para a gente começar nosso, nosso bate-papo, nosso debate, porque, de fato, eu sou uma pessoa apaixonada pelos direitos humanos e estou assim, realmente muito feliz por trazer aí é, essa contribuição nessa live, porque tratar direitos humanos na escola. Então, inicialmente, eu coloquei essa tela aqui é, amarela para falar para vocês assim: os direitos humanos eles sempre devem ser é, reescritos de acordo com a realidade que você está inserido. Então, a importância disso é, o que, que se traz com esse quadro amarelo? Você tem a possibilidade cada vez mais de conhecer e ampliar os seus conhecimentos acerca dos direitos humanos. Posso passar, por favor? Por que tratar, então, de direitos humanos na escola? Ora, gente, para falar de igualdade, de liberdade, respeito à diversidade, uma cultura de paz, democracia... É, esses são valores que são muito caros né, para a sociedade que nós vivenciamos. E esses, é, esses valores nós aprendemos estudando, inicialmente, como disse no começo, o que, é, o que são esses direitos humanos e depois trazendo para o nosso convívio diário essa vivência desses direitos. Porque discutir, gente, e tratar os direitos humanos na escola, ela possibilita que alunos e professores... né? e por consequência a escola toda ela possa trazer o debate né de conceitos ela pode exercitar a sua prática né com as crianças com os adolescentes com o jovem de valores que vivenciamos no nosso dia a dia valores que trazemos para a escola que vivenciamos na família e que melhoramos com a prática desses valores na sociedade pode passar nós temos ainda pode passar Larissa por favor nós temos aqui gente eu coloquei assim essa página em branco porque os direitos humanos uma vez que você começa a ter conhecimento daqueles 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos você começa a escrevê-lo um a um de acordo com a nossa vivência na família na escola na sociedade então eu coloquei propositalmente em branco essa tela aqui para falar assim gente conheça, né, investigue, aprenda, se empodere mais sobre os direitos humanos e comece a escrever a sua história. A sua história que é uma história de luta, uma história de resistência e uma história de busca desses valores para uma harmonia e para um equilíbrio na sociedade. Pode passar. Nós temos assim, gente, então, que os direitos humanos eles vieram desde essa declaração dos direitos do homem e do cidadão de 1781, século 18, e que lá se discutia, né, pela Revolução Francesa, com o iluminismo, os direitos do homem e do cidadão. Só que de lá para cá, muita coisa aconteceu. Tivemos duas grandes guerras, tivemos atrocidades ocorridas na humanidade. Então a pergunta é essa os direitos humanos, eles são um marco né, importante para a humanidade? Sim, eu digo que sim, porque é por meio deles, é por meio do seu entendimento, é por meio dessa introspecção desses valores dos direitos humanos que nós buscamos realmente respeitar o outro, acolher o diferente, apoiar o deficiente, enfim, vivenciar numa sociedade em que todos buscam, né, no âmbito da sua vida, e no âmbito dos seus direitos, a valorização da pessoa. Então, o de direitos humanos na escola, ele muitas vezes não seria comum, mas é importante. Por quê? Porque a maioria das escolas tem outro foco, às vezes tem o foco no ensino profissionalizante, no ensino da economia, da tecnologia, porém, é importante o assunto dos direitos humanos na escola para quê? Para que os estudantes, para que os professores entendam que devemos praticar o respeito à diversidade humana, entender que nós temos várias concepções é, pluralistas, ideológicas, de ideias, que nós temos também que tolerar-nos uns aos outros, e que hoje, muitas vezes, infelizmente com essa pandemia também se acentuou, muitas vezes nós não conseguimos respeitar o outro e a sua diferença, e isso realmente precisa ser enxergado, isso precisa ser discutido, isso precisa ser trazido para que as crianças e os jovens assim, atualizem a sua vida e busquem é, apoio. né? E também, quando isso realmente acontecer, denunciar situações que ocorrem é, na sociedade, na escola e às vezes até na família, porque é a partir dessas denúncias que vamos restabelecer o equilíbrio desses direitos das pessoas. Pode passar. Nós temos aqui, pessoal, um exemplo da minha prática. Eu sou o Instituto de Direitos Humanos do Mato Grosso do Sul, Judá do Nascimento. Nós tivemos o nosso fundador, José do Nascimento, que faleceu há um tempo, há quatro, cinco anos atrás, que ele sempre falava, olha, gente, nós precisamos desenvolver, juntamente com os direitos humanos, o sistema de lealdade. E o que era o sistema de lealdade, professor? Era a promoção do outro, mas não a promoção é, apenas a pessoa, mas a promoção do outro pelos direitos humanos. Enxergar o outro no direito do, nos direitos humanos o valor que ele tem, né? de acordo com como que ele é. Se é branco, se é negro, se é indígena, é, se é homossexual, se é cigano, se é pessoa com deficiência... Esse sistema de lealdade ele nos trouxe um grande ensinamento, porque, através, por meio dos direitos humanos, nós podemos trazer as pessoas para uma realidade em que se respeite a sua pessoa, a sua dignidade, a sua cidadania. Então, o Instituto de Direitos Humanos é uma OSCIP, sem fins lucrativos, que busca trabalhar essas duas grandes temáticas, os direitos humanos, nos seus 30 artigos, e a educação em direitos humanos. Aqui eu coloquei os sites para vocês futuramente anotarem e participarem, se associarem, é, trazerem projetos, trabalharem conosco, porque nós trabalhamos com o ensino superior, mas agora, né, por meio do, desde o ano passado com a pandemia, nós estamos trabalhando em jornadas no ensino médio, né, trabalhando os direitos humanos no ensino médio. Pode passar. Nós temos também, pessoal, dentro dessa declaração, os artigos propriamente ditos, que aqui eu não quero cansá-los, mas eu quero assim trazê-los para que vocês conheçam, né? que você registre qual desses direitos realmente todos são importantes, mas qual é aquele que você realmente precisa entender, compreender e aplicar na prática. Veja que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela possui 30 artigos, em que traz ali os direitos básicos de todos os seres humanos. Então, ele aborda questões referentes à liberdade religiosa, à liberdade de expressão, liberdade de imprensa e também o direito à propriedade, só para citar alguns exemplos. Veja que também essa Declaração Universal ela condena né, a prática de escravidão, a prática de tortura. Tá? Então, é interessante nós lermos o documento Conhecemos os documentos e, mais do que isso, aplicarmos esses direitos na prática, na sociedade, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, enfim, em todos os ambientes que nós frequentamos. Essa é realmente a parte importante. Pode passar, por favor. Aqui vamos fazer, assim, eh, também um destaque para a celebração do Dia Internacional dos Direitos Humanos todo dia 10 de dezembro, a ONU né, celebra, a ONU e todos os países signatários dessa declaração celebram o Dia dos Direitos Humanos, o Dia Internacional. E, com isso, como é que se celebra, gente? Se celebra com atividades, com ações, com projetos, com caminhadas e com conscientização, de repente, com uma possibilidade de uma participação em uma, uma específica atuação que você tem dentro da sua escola, dentro da sua vida profissional, e isso realmente vai celebrar o quê? A importância desses direitos, desses 30 direitos contidos aí na declaração. Então, isso realmente é um convite que eu faço para vocês, para não esquecerem, anote aí na sua agenda, anote na sua vida, que todo dia 10 de dezembro é importante, isso, isso tem que te chamar para uma atividade prática, para uma atividade concreta, real, de celebração dos direitos humanos. Pode passar. Nós temos aqui, pessoal, nesse próximo slide, nos seguintes, os 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos. E a intenção aqui não é cansá-los, muito pelo contrário. A intenção aqui é que vocês vejam, que vocês conheçam e que vocês divulguem né, quais são esses direitos e depois vejam em que você pode contribuir com uma atividade, com uma ação, com um projeto que possa trazer... É, esses direitos humanos que estão na declaração para a realidade é isso que nós queremos fazer na escola e é isso que eu faço aqui na universidade quando trabalho com meus alunos eu trabalho três matérias assim iniciais que são antropologia educação em direitos humanos e direitos especiais em todas elas que são teorias é, matérias teóricas eu falo gente isso aqui é o básico que a gente vai aprender mas tem que fazer muito mais. Nós temos que ir para a prática. Nós temos que sair da sala de aula. Nós temos que ir para situações extramuros, porque é através dessas ações que nós vamos realmente melhorar alguma situação, alguma condição de vida de uma pessoa, de uma criança, de um idoso, da mulher, da pessoa com deficiência. Então a importância de conhecer, gente, cada um desses direitos é trazer essa capacidade de conscientização desses direitos e trazê-los para a prática. Aqui vou fazer alguns destaques, por exemplo, ali no terceiro, direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança, né? toda pessoa tem esse direito e isso tem que ser respeitado, é, independente aí, do seu, da sua raça, do seu credo, da sua vivência familiar, isso realmente tem que ser respeitado. No número seis ali, ó, o direito a, de reconhecimento como pessoa, a pessoa civil, a pessoa que tem uma personalidade. Então, por exemplo, aqui as pessoas que não têm registro, né? as pessoas que não têm o reconhecimento da paternidade, as pessoas que às vezes sofrem algum tipo de, de violência, né? como, por exemplo, uma alienação parental. Então, você precisa estar atento a essas situações para tirar essa pessoa vítima dessa violência. Pode passar, por favor. Nós temos aí também, pessoal, nesses próximos direitos, por exemplo, ó, ninguém né, deve ser preso arbitrariamente. Quer dizer, são situações que a família, a sociedade tem que estar atento. Quando nós temos aí muitas situações aí, é, que a polícia, sem querer condenar né, jamais a ação e a atividade da polícia, mas às vezes há um certo exagero. É, alguma situação desproporcional em alguma situação de abordagem, uma situação que ocorra né, com uma pessoa negra. É, isso realmente nós temos que acompanhar, é, trazer a Defensoria Pública, trazer a nossa OAB para acompanhar situações que às vezes tirem direitos né, de pessoas aí que estão transitando na rua e que muitas vezes têm, aí, pela sua situação de cor, é, pela sua pele, uma abordagem totalmente desfavorável com aquilo que deveria ser o normal. Ali, pessoal, no número 16, o direito ao casamento, direito à família. Mas uma coisa muito importante, o Estado protege a família. Nós temos aí no artigo 226 da Constituição Federal a proteção da família. Quer dizer, nós temos que constituir a família, mas veja lá, entender que o conceito de família ele se alargou, não temos mais somente aquela família patriarcal, aquela família tradicional. Hoje temos vários tipos de famílias. Entender isso, proteger essas famílias. A família patriarcal, a matriarcal, a família de pessoas do mesmo sexo, as famílias que estão aí realmente precisando de apoio e de proteção. Então, é muito interessante nós abordarmos essas questões que refletem aí o debate e a defesa dos direitos humanos. Pode passar, por favor, mais um slide. Nós temos aqui, pessoal, chegando quase nos 30 artigos, o, o número 23, que é o direito ao trabalho, né? o direito ao trabalho e a proteção ao desemprego. É, Nesses tempos de pandemia, muita coisa piorou, mas a importância é dar possibilidades para os jovens, né? o primeiro emprego, é, ter sua renda, poder realmente trazer para a sua casa o seu sustento, né? para o pai de família, para a sua sobrevivência, isso realmente é uma coisa que nós temos que cobrar né? dessas pessoas que estão aí como gestores, né? que estão com mandato político. É, então, buscar oportunidades para todos, principalmente para as mulheres, que infelizmente ainda têm uma situação aí muito grave de separação de ganhos. Né? O homem ganha muitas vezes no setor privado, mais do que a mulher no setor público já é mais equivalente, né? Então dar o direito de trabalho às pessoas. E essa produção ao de desemprego realmente oportunizar que essas famílias de baixa renda, essas famílias que perderam, né, agora também com a pandemia, essa questão do seu emprego, oportunidades que elas possam realmente ter uma condição de vida, de dignidade, de mínimo indispensável. Pode passar, por favor. Temos aqui, pessoal, já chegando no finalmente desses 30 artigos, depois eu peço que vocês leiam cada um deles, é esse que fala sobre o direito número 28, o direito de viver em uma sociedade justa e livre, democrática, porque essa é essa a sociedade realmente que você pode vivenciar uma pluralidade de ideias, uma defesa dos direitos humanos, um Estado que realmente proteja né? e não abata a pessoa é, em sua ação, em sua vida, é, em seu trabalho. Então, é bem interessante vocês perceberem que falar de direitos humanos na escola já propicia uma conscientização, uma conscientização de como esses direitos são importantes para o dia a dia, para a vida da pessoa, do aluno, do professor, e também trabalhar isso em forma de ações e projetos concretos. Que os alunos possam desenvolver. E assim, gente, presta atenção: que ali é, os direitos humanos são aqueles direitos que decorrem, presta atenção, do reconhecimento da dignidade inerente a todo ser humano. Portanto, ele é um tema transversal, ele não pode ser aplicado somente por uma matéria, ele pode ser aplicado por várias matérias, é, é, por várias áreas, é, e também é interdisciplinar ele pode ser trabalhado na matéria de português, na matéria de matemática, na matéria de história, e isso realmente não só dentro da escola, isso pode ser feito com outras escolas. Né? Então, você realmente tem aí, nós, professores né, e alunos, grandes possibilidades de trabalhar os direitos humanos em várias ações, na área da, é, da questão ambiental, na área da segurança pública, na área da mídia, é, na área dos direitos e garantias fundamentais, então, gente, os direitos humanos eu sou um apaixonado porque ele abrange praticamente todas as áreas e todos os fundamentos do ser humano que se aplica na sociedade. Então, verifique que a minha prática, professor Nilson, nesse sentido, é sempre trabalhar com alunos dois momentos. O primeiro é esse de fazer aí o reconhecimento, o conhecimento da, da, da, da, das leis, enfim, dos direitos humanos. E depois trazê-los para a aplicação dos projetos na universidade. Muito obrigado pela atenção e estamos abertos para é, eventuais perguntas, discussões, participações e também divulgação sobre projetos na área de direitos humanos. Muito obrigado. Obrigada, professor José Paulo, estamos só começando, ainda temos muita conversa pela frente, né? Uh, agora nós vamos chamar para para fazer a sua fala inicial, a professora Maria Beatriz Porto. Muito faço obrigada. Mesmo... Oi, Bia. Eu faço o mesmo questionamento Oi. que fiz para o professor José Paulo. Por que, que temos que tratar de direitos humanos na escola? É, Dilsa, colegas... Uma vez, obrigada né, pela oportunidade. Vamos conversar, vamos falar um pouco. Né, e, respondendo a sua pergunta, Dilza, é, a gente precisa... Uh, eu sou professora de História, né, sou, professora de história sou professora a partir do sexto ano até a universidade, e, e é, é preciso... que a gente que eu estudar. A Bia tá com gente. Bia tá travando seu áudio. Oi, estamos, vou... estamos conseguindo te ouvir. Acho que ela vai ter que reiniciar aqui. Às vezes tem esses probleminhas técnicos. Ó, acho que agora vai conseguir. Acho que ela tá conseguindo retornar. Voltei. Voltou? Deu certo. Nós não conseguimos te ouvir inicialmente, Bia. Ai, que... Ah, desculpa, a internet está né, com toda a sua a blama, não a vontade. Ajuda às vezes. É. <risos> Desculpem. Bom, É, professora. Ih, peraí. A, La... a Larissa deu uma sugestão de nós trocarmos o professor Regerson falar agora e a Bia entrar depois. Porque a conexão da BIA não está muito boa. Né? Aí para. Seja bem-vindo, professor Regerson. Né? porque a, a conexão da Bia não está muito boa, né a gente altera a apresentação, mas a Bia volta. Se, tudo, se a internet dela melhorar. Então, seja bem-vindo. Agora é o seu espaço para responder a nossa pergunta. Por que, que devemos tratar de direitos humanos na escola? É, boa tarde a todos. né É um tema fundamental e não pode deixar é, margem, né, é um tema que tem que estar, como o professor disse aí, né? em todas as áreas do conhecimento, desde o menor dos nossos jovens até aquele que está saindo aí, né, concluindo o ensino médio. Então, ó, os direitos humanos têm que perpassar por todos os componentes curriculares, por todas as áreas, de forma direta, indireta, implícita e explícita. Então, eu vou dar uma pequena contribuição, e né? eu gostaria que a Larissa... É, colocasse para mim aí, por favor, né, então, eu trabalho aqui numa escola estadual, né, escola estadual Valdemir Barros da Silva, aqui nas Moreninhas, né, periferia sul de, da capital, sul-mato-grossense, escola integral, de tempo integral, tá bom? Vamos lá, pode passar o próximo, lá Por quê? Por ser um lugar democrático, então, não há local mais democrático do que a escola, em que nós somos todos iguais. Se na hora do voto, nós também somos todos iguais, a escola é o espaço um dos mais democráticos que se tem na atualidade. Então, aqui nós temos, é, ela é pública, né? e na pública a gente recebe um, uma quantidade exorbitante de, de, de gêneros, né? de raças, e não há diferenciação. O ensino, o conhecimento, o processo de aprendizagem é para todos. Ele é igualitário a todos. Então, tratar de direitos humanos é você promover o debate e a ampliação da democracia para esses jovens que são tão carentes aí. Né? Fundamentalmente, por trabalhar em uma escola de periferia, a gente tem esse essa prática de libertária e como um instrumento mesmo de ascensão social. Pode passar, bia. Em muitos lares, a escola é a única a escutar o estudante. Então, assim, um país em que a pobreza, em que a miséria, em que os lares, né, são muito desestruturados, a escola ela é, é fundamental para essa parte, para que a gente consiga escutar o estudante, para a gente consiga ser é, essa voz, esse canal que vai conduzi-lo ao seu sucesso. Sem pai, sem mãe, sem avô, ora está aqui, ora está colar, então ele não é escutado em muitas vezes. E não é somente questão de renda, né? É, a gente tem muitos pais aí com a situação financeira muito favorável, mas que os Filhos não são escutados, o pai ou a mãe, em função do processo capitalista, ou em função de, mesmo né, a, a vontade de trabalhar, faz com que eles não escutem os seus filhos. Né? Então, não há é um espaço de escuta, a escola é. Então, a gente tem essa obrigação, né, esse dever de fazer com que o direito dos estudantes sejam cumpridos. Pode passar, Bia. para possibilitar a ascensão social. Então, é um país em que tem crescido a miséria, em que tem crescido a pobreza, em que as condições têm sido cada vez mais difíceis, né? com os processos de inflacionários, com o preço dos combustíveis, com a pandemia, né? em que muitos jovens deixaram de estar na escola agora para estar tá compondo o processo de renda das suas famílias, é a única possibilidade. Então, a gente tem enfrentado aqui na escola, e não é só aqui, é uma quantidade muito grande de jovens que estão saindo para trabalhar. E isso é grave, é grave, porque é, cadenciar esse processo de trabalho e estudar o um noturno é um processo em que vai ferir. A intensidade da ferida, ela é muito grave em alguns, ao ponto de que se abandonar mesmo os estudos. Então, tratar de direitos humanos na escola é a possibilidade de mostrar que a unidade escolar e todo o seu corpo docente é a luz no fim do túnel, é onde que vai conseguir chegar né, no coração, na cabeça desse jovem, para que ele, o que, Acenda, para que ele consiga, ter uma qualidade de vida, ter uma situação de vida muito melhor do que a sua família na atualidade. Então, nós não podemos nos furtar, certo? De dar uma educação de qualidade, de fazer com que os direitos humanos sejam cumpridos, de evidenciar para esses jovens, nas suas linguagens, da forma mais clara, mais evidente, mais simples possível, aquilo que lhe é de direito. Pode passar porque ela é um pressuposto de uma educação do século XXI. Então, durante muitos anos, nós falamos demais, nós, docentes, falamos demais. Nós adotamos metodologias em que praticamente o aluno ele ficava a escanteio. Então, ter uma educação que seja... Em consonância aos auspícios da sociedade atual, significa que a gente tem que escutar os jovens. Os direitos deles perpassam por uma trajetória que precisamos fazer essa transformação desse mundo de informação ao qual eles estão é, imersos em conhecimento. Talvez essa seja a das principais características nossa de transformar certo? A nossa, é, os nossos jovens em pessoas que sejam do futuro. Pode passar. Dever dos profissionais em educação, em instruir, em preparar e formar um cidadão crítico. Ora, então nós precisamos nos amparar em metodologias cada vez mais é, é, diversificadas. Nós apresentamos esse leque para o estudante, né? Então é fundamental que a gente consiga chegar né, naquele que tem um cognitivo mais visual, no que tenha né, o, o, o, o campo auditivo, que tenha a atitudinal, então a gente precisa formar os nossos profissionais para usar as várias metodologias ativas, para usar as várias ferramentas digitais e tecnológicas para chegar então olha só o mundo que é, como que se pode falar em direitos humanos, em uma sociedade ainda que a exclusão digital é imensa Muitos né, sabem, até têm os seus celulares, mas não têm acesso ou não têm condições de fazer, de usar, né, não têm o domínio para usar aquela ferramenta para que seja impulsionado, né, não só na rede social, mas o conhecimento propriamente dito, que vai ser a ponte do hoje para o futuro. Então, essa é uma das, das lógicas nossas, de fazer com que isso aconteça. Né? Nós precisamos que os professores se engajem né, que façam, é, é, se apropriem das, das tecnologias digitais para que a gente consiga fazer isso para os estudantes. E o governo também, né, então ele tem direito, né, ele tem o dever, desculpa, de prover as escolas com as melhores ferramentas possíveis para que a gente consiga né, fomentar essa massa e acabar com essa desigualdade social e econômica que é, é, é latente no Brasil já há muito tempo. Pode passar. Então, promover a justiça social e a cidadania não existe, não há possibilidade alguma da gente fazer isso daí se não for através dos direitos humanos. E os direitos humanos estão em todas as pontas da escola, desde que o estudante vem na escola. Eu pego o transporte público e é direito humano a gente mostrar para ele que aqui, por exemplo, o transporte é 100% gratuito. Então, olha que coisa fantástica essa possibilidade de acessar outros espaços, outras escolas, outras unidades escolares, as quais que não seja aquela próxima dele. Mas também, olha o direito das outras pessoas, né, no sentido do idoso, no sentido deficiente, pessoa com deficiência, da grávida e etc e tal. Então é fundamental, né, a justiça social, ela só vai ter a sua função propriamente dita consolidada se a gente mostrar, se nós formarmos realmente esses jovens dentro do conceito do que é justiça. E só vamos formar essa justiça, se eles souberem, propriamente dito, né, os 30 artigos aí que o professor colocou, e muito mais do que eles. Então, eles precisam saber quais são os seus direitos e os seus deveres. Então, nós precisamos acabar com esse abismo que existe ainda entre a teoria e a prática acerca dos direitos humanos na escola. A cidadania né, fraturada, como diria o meu mestre Milton Santos, né, um grande professor, um grande geógrafo, um grande pesquisador. Então, nós precisamos fazer né, com que a cidadania seja estendida ainda a uma grande quantidade de pessoas na escola que não, não chegou, a cidadania ainda não chegou completamente ainda a muitas escolas brasileiras, aos professores que não ainda ganham piso, que não têm o um terço da hora atividade, que não têm condições de trabalho, mas fundamentalmente aos nossos estudantes. Então nós precisamos que eles realmente sejam cidadãos que tenham condições críticas de interpretar, de analisar, que seja um processo libertário para que eles consigam fazer esse país uma nação mais justa e solidária e inclusiva. Por fim, para que conhecimento seja a chave da felicidade. Então, nós estamos aí num momento muito triste, né, de pós-pandemia, de uma quantidade muito grande de jovens nas escolas aí com, com crises de ansiedade, de depressão, problemas de relacionamento, fobias mais graves, e é o conhecimento, conhecimento da forma lúdica, conhecimento da forma altruísta, o conhecimento de todas as ferramentas que nós podemos fazer para que isso, aliemos, então, a teoria que está na concepção dos direitos humanos a essa questão. Então, chave que é a felicidade. Nós nascemos para ser felizes e nós devemos ser felizes. E o direito é uma das ferramentas fundamentais para que nós possamos conseguir ser felizes. Próximo. Para empoderar os menos favorecidos. Ora, né, a gente vê aí várias situações em que o, o, os menos favorecidos são prejudicados. têm os seus... Direitos furtados, negados, julgados. Então, essa é a questão que nós precisamos fazer. Né? Precisamos ter aqui uma concepção de que é, os direitos humanos na escola eles têm que ser né, para todos, mas se a gente conseguir formar os menos favorecidos, a coisa vai fluir com mais fluidez. Próximo. Um instrumento libertário, né? Então, a, a, aqui já entra no Paulo Freire, né? A escola, ela é a casa da liberdade, então ela precisa ter, porque aqui nós precisamos fazer com que as coisas fluam com mais naturalidade, que a gente consiga, né, é, que a liberdade chegue durante todas as fases da vida do estudante. E ela só vai ser possível se nós tivermos justiça social, se nós formarmos um cidadão pleno em suas concepções teóricas, profissionais, atitudinais, certo? Então é isso que a gente precisa ter saúde de qualidade, educação, certo? E todos isso, para nós conseguirmos formar essa concepção, a escola é esse instrumento de liberdade. Por fim, eu agradeço, né, a todos, muito obrigado, espero ter contribuído, né, no sentido mesmo de instigar e se fomentar essa discussão que nos inspira Muito obrigado, professora Dilsa e os demais participantes e a todo o pessoal aí que está participando com a gente. Gente, voltei. Acho que a internet agora vai nos ajudar. É... Obrigada. Posso ir? Eu não estou te ouvindo, Diva para fechar. Ah, desculpe, e... eu fui correr aqui, fechar uma porta, que está começando um vendaval aqui em Campo Grande, aí dei uma corridinha aqui. Obrigada, professor Regerson, né? continuamos com a nossa conversa, agora com a Bia, né? que conseguiu voltar, <risos> a internet voltou, agora nós estamos com o cara atento, com um o pessoal que está aqui em Campo Grande, porque a ventania está grande aqui né? também. tá. Então, tá. Bia, obrigada por ter aceito. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Agora essa internet vai ajudar. É, bom, respondendo a sua pergunta, Dilza, que né, não consegui... É, por que, que é importante? Importante dar, falar de direitos humanos na escola, porque é muito importante a conscientização, sair do senso comum. Né, para a gente evitar discursos vazios, fake news, é, toda, toda essa bola de, de neve né, que pode ir nos, nos cerca, no sentido de garantir a dignidade. A gente tem que garantir dignidade, é tem que digni, garantir um, questões que são inegociáveis tá? e direitos, direitos inegociáveis. Innego, como o professor José Paulo falou, é tratar de momentos né, de que o Estado, não, o Estado não abate, o Estado garante. Também fiquei pensando na sala do professor Regis. É, é o spa, a escola vem como esse, com esse espaço de escuta, esse espaço democrático, esse espaço que a gente faz uma construção do saber. E aí, pensando né, na, ah, em história... Eu sou professora de história né, e compartilho com os colegas que os direitos humanos eles têm, eles estão presentes em todas as disciplinas. É um diálogo transversal e constante. Né? Na história, isso é pulverizado. a gente O professor de história... Eu não paro e dou uma aula sobre isso. Né? É o tempo todo. Antes de você ter uma... Você ter a aula da Revolução Francesa né, e a declaração do direito do cidadão, do homem, a gente já tem que falar isso na aula de, do Código Amurabi, o primeiro código de lei escrita, o que, que significa uma lei de italiano, olho por olho dente por dente, né? a violência que isso representa e como aquilo representa aquela sociedade. Então, falar de direitos humanos na escola é falar de contextualização, é ter um diálogo aberto, é falar, né, trazer para a atualidade. E aí consigo pensar em vários temas, né? por exemplo, né, o, né, quando começa isso com, com o John Locke, né, que inclusive está né, no, nos pontos que o professor nos... Nos, nos, nos apresentou da carta, né, nos 30 pontos, então garantia a direito de vida, de propriedade, então vem com esse com o iluminismo que né, com essa com essa com esse discurso uh, ideologia iluminista que vai na revolução uh, francesa também na né, independência dos Estados Unidos e enfim pensando em outros momentos, né por exemplo, na história do Brasil, é, da invasão. E aí, com isso, a gente tem que, que articular com conceitos como etnocentrismo, como genocídio. Né? Porque quando os direitos humanos foram desrespeitados e como eles continuam sendo desrespeitados em muitas, muitos lugares e em muitas realidades, né? nas realidades dos alunos, no, no cotidiano, né, dos alunos, dos funcionários da escola, enfim, de toda a sociedade. Ah, então, como, como que a gente trabalha esses pontos né, ao longo de todo o contexto? Então, por exemplo, eu estava pensando numa uma atividade há pouco ah, sobre imperialismo. Então, quando a gente está falando de imperialismo século XIX, a gente está falando de é, colonização, de violência, de imposição. Né, da ruptura dos direitos humanos. E isso, depois, né, articulando com, por exemplo, o filme o Ruanda. E é que aí já se passa na década de 90, a gente já tem a declaração. E aí, fazendo uma atividade com os alunos, passando o filme, é importante pausar o filme no momento que tem um diálogo sobre um sentimento de abandono quando tem a guerra civil. Né? É, durante... e assim Poxa, mas onde está a declaração né, dos direitos humanos? Enfim, todo o contexto, como esse assunto é complexo, mas não está só lá, está aqui. Né? Então, a gente precisa uh, pensar e debater constantemente, contextualizar e ser um diálogo aberto. Um, os alunos falarem, então, né, principalmente, essa, a Sra. Hedson falou, uh, eles são protagonistas né, na escola, e o protagonismo deles está em, em, em todos os espaços e todos os debates, em todas as aulas. Então, é, quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está tá lutando contra um enraizamento de ideais, como eu falei por agora, um né, pouco do Código de Hammurabi essa ideia de justiceiro que a gente tem até hoje, justiça com as próprias mãos. Né? Isso. isso... Não pode, os direitos humanos eles não podem estar atrelados a, a um discurso vazio de ah, está defendendo bandidos. De, não é, sabe? Isso é, é importante, então, esse debate ser constante. E a, toda, toda a, a história, né? a, história ela é, a história é a contrapela, a história é de baixo A gente está falando da história das minorias, a gente está falando da comunidade LGBTQIAP+. A gente está falando de mulheres, de negros. E quando, né, é, na Revolução Francesa, cadê, cadê os direitos dos escravizados? Cadê o direito das mulheres? Né? Mas contextualizando que momento que come, começa esse debate e hoje? Como esses direitos são e devem ser né, assegurados? E pensando também do lado de enfrentamento, é, é um tema que não deveria, mas é um, um, um tema que várias vezes a gente esbarra numa dificuldade, numa dificuldade a, do professor, pode parecer, que está doutrinando, que está encaminhando para um, para um viés. E como o professor falou o senhor José falou, os direitos humanos garantem justamente a pluralidade, desde que ele não vira os próprios direitos humanos. Óbvio. Então, a gente tem que. É um enfrentamento da desconstrução e do enraizamento de várias falas, desse senso comum, né? do trabalhar desde os anos, desde sempre, o que é o outro como a gente entende outra cultura, né? como são os processos históricos. Então, nesse sentido, né? é, o material didático é um apoio importante para o professor nesse enfrentamento, né? é, claro, dependendo do material, mas nesse enfrentamento que é lidar com com uma contracorrente, que não deveria ser uma contracorrente. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é um distorcer desses 30 pontos, né, como se a gente estivesse falando de alguns humanos. Não, a gente está falando de todos os seres humanos. E, ao falar de todos os seres humanos, a gente está falando da diferença que esse ser humano tem, né? E compreender a diferença, compreender o processo histórico, compreender o contexto, tem que ser um debate Constante. Então, é muito importante na sala de aula a gente sempre trazer o debate para a atualidade, né? para outras disciplinas, fazer um, um trabalho sobre o que é ser cidadão, né? o que é cidadania, direitos, deveres, né? e como isso é pulverizado, como isso é constante. É uma forma da gente garantir esse debate. Né, uma forma da gente fazer esses enfrentamentos é, e, e trazer esses 30 pontos né, dos, dos direitos humanos e como cada sociedade lidou e como a gente precisa ainda, né, são, como eu falei, direitos negociáveis, e esses direitos negociáveis eles precisam estar no debate, e o debate não pode ser visto. Né, na sala de aula, como uma discussão, uma bateção de boca, Ai, não vai chegar a lugar nenhum. Isso é um trabalho, enfim, né, constante. Eu acho que a minha fala era mais nesse sentido. Aí, vão, a gente abre agora para conversar sobre, enfim, sobre como a gente né, tô aprendendo aqui com vocês também. Obrigada, Bia. Obrigada a todos pelas suas falas iniciais. Eu vou fazer um desabafo também aqui. Como a Bia destacou né, e os professores uh, apresentaram, né, tratar de direitos humanos é uma obrigação nossa. É um, um tema transversal que está desde os PCNs. Né? Não adianta a gente ignorar, ele é uma questão que está na Constituição brasileira, questão... Dos direitos humanos, a nova BNCC, como o professor Moacir apresenta, sempre fala sobre isso. A nova BNCC tem vários pontos para a gente tratar de direitos humanos. Então, a gente não está doutrinando, né, Bia? A gente está esclarecendo, trazendo conhecimento a partir das suas fontes, da Declaração dos Direitos Humanos como o professor apresentou, né? ele tem várias, vários pontos importantes que o Regerson apresentou também, né? dizendo, inclusive na ascensão social, nós precisamos ter conhecimento, para, inclusive fazer o concurso, mas nós precisamos mesmo de direitos humanos, é no nosso cotidiano, na nossa vida, né? todos os dias, a gente não pode tolerar que determinados grupos uh, né, apareçam muito mais dentro das prisões do que uh, chefiando grandes empresas né é, não é possível que a polícia diariamente mate uh, os bandidos que são jovens negros maioria homens jovens negros porque esse grupo social está sendo exterminado no Brasil né então, a gente tem que ver uma série de coisas, mas são bandidos. Que bandidos? São adolescentes que estão fora da escola? Por que estão que fora da escola? Por que, que eles são excluídos socialmente? E aí, tantas coisas para a gente perguntar. E por que, que a polícia mata? Né? Não estou falando que todas as polícias matam, mas muitas têm matado, né? Né? Ah, inclusive por as dentro de um camburão e daí por diante, né? A gente tem visto diariamente, mas por que só esse grupo social? Por que só jovens negros, né? E por que estão matando? O Brasil não tem pena de morte. Então nós estamos defender a vida humana. E assim, eu acho que a propriedade se defende, tá lá na declaração dos direitos humanos, que a gente deve defender a propriedade, tudo bem. Mas a gente deve defender em primeiro lugar a vida, né? A gente, para mim, acho que a coisa mais importante para todos é a vida. Né, eu acho que uh, esses meninos têm mãe, têm família. Eu sempre penso na mãe, né, porque a mãe é, é eu acho que é um, um ser mais. Uh, que nunca quer perder o filho. É, é desumano a gente pensar quando uma mãe perde um filho. E isso tem acontecido diariamente no Brasil inteiro. Então a gente não pode deixar de discutir essas questões na escola, no nosso cotidiano. E sempre como vocês já apresentaram, né com embasamento nós não estamos falando de direitos humanos simplesmente a partir do consenso né ou de um senso comum estamos a partir de documentos como o professor José Paulo mostrou né a partir de uma legislação que garante que a gente fale cotidianamente em todas as disciplinas da educação básica né é um tema transversal que desde a década de 90 já tá aparecendo na legislação brasileira que a gente trabalha em sala de aula então nós não estamos falando do nada né do senso comum estamos falando embasados quando a gente prepara uma aula que traz então essas questões uh, sobre direitos humanos tão importantes uh, o professor José Moacir que é nosso parceiro na construção desse curso já fez algumas perguntas aqui né o professor José Moacir está trazendo algumas perguntas. Eu vou repassar aqui para vocês responderem. O né? professor José, agora deixa eu achar a pergunta dele, que ele já fez mais de uma. Ah, pensando em aproveitar mais a experiência de educadores, né? Dos, dos nossos palestrantes, todos são educadores, eis um questionamento. Como vocês têm percebido a recepção da abordagem dos direitos humanos pelos estudantes? quando vocês abordam em sala de aula, como que tem sido a recepção dos estudantes né, na hora de tratar dos direitos humanos? É a pergunta eu... para todos, não sei quem começa. Vamos seguir a ordem alfabética que estava... <risos> Pode ser, então, o professor José Paulo, depois a Bia, né? agora a internet está funcionando, né, é, Bia? E o professor Regerson. Ok, obrigado, professor Mocir, pela pergunta, bastante provocante, instigante. Eu, com os meus alunos, tenho percebido, não só lá na universidade, mas também os alunos do ensino médio, que os projetos voltados para as temáticas dos direitos humanos têm feito assim toda uma situação de mudança de pensamento né, que eles têm quando participam do projeto, né, como são pessoas que estão ali atuando, e também quando eles fazem parte da coordenação. Então, eu percebo que a pessoa, nossa, mas não sabia que era assim, não sabia que era tão importante, sabe? Eu não sabia que essa temática era tão, assim, imprescindível para se discutir numa escola, numa sala de aula, num assentamento, numa comunidade indígena. Então, isso realmente tem, assim, trazido uma mudança de postura, uma mudança de conscientização com a prática dos direitos humanos. Então, eu tenho percebido que tem se sentido protagonista, os meus alunos têm sentido protagonista quando eles participam dessas ações provenientes dos direitos humanos. Isso tem sido muito bom, porque eles aprendem cada vez mais que, no caso do direito, né? não é só a legislação, né? não é só lá o, o cartório, o escritório da advocacia, né? o juiz, mas que tem todo esse lado social, todo esse lado humano. Então, tem sido uma experiência muito grata, muito positiva, muito enriquecedora. Obrigado. Ah, Obrigada, professor Moacir. Bom, acho que a, a, uma coisa a recepção quando a gente fala assim: vamos falar de direitos humanos. Aí todo mundo, assim, vamos, ótimo, vamos, né? Estou pensando em educação básica, vou falar de direitos humanos, ninguém fala assim, ah, não. Mas quando a gente vai inserindo na contextualização dos conteú, do conteúdo ao longo né, das, das questões, né? Do, do, do cotidiano, das, né, da, dos conteúdos, enfim, e das séries. Nem sempre eles. Né, nem sempre fica claro que isso é um direito humano e que isso está ferindo o direito humano. Né, quando a gente traz para o cotidiano. Então, isso é muito interessante para ver essa desconstrução de sensos comuns. Né? Como a Dilda falou, a gente está trabalhando com ciência, só que a estrutura é muito forte. Quando a gente a estrutura é muito forte você reproduz e não importa a idade né e, e enfim aí a gente entra em outras questões como a identificação de classe né a percepção do, do corpo do seu corpo na sociedade no mundo né os seus direitos e deveres então é, quando a gente está falando né do do dos, dos temas, né? e aí o debate vai se aprofundando, a gente vai vendo as desconstruções, os incômodos, isso é muito bom. Quando tem incômodo, é muito bom, porque, né? Eu falo para os alunos, ninguém está desconstruidão, né? porque tem coisas que nos parecem óbvias, mas quando um, uma piada acontece numa aula, um comentário... Né? Ah, eu estou brincando, aí dessa brincadeira a gente já faz, mas peraí, quando a gente está falando lá da história, não sei quando, é, ficou muito claro que era um problema, mas e hoje? E esse, e esse, e esse comentário? Enfim, eu acho que, que a abordagem é colocar dedo na ferida e é fundamental, e é fundamental esses dedos e eles recebem bem, eu acho que todo mundo, e vai, né, o debate é, é fundamental, o diálogo. Constante. Posso, professora? Claro. Bom, é, é, então, é, como a minha amiga aí, né, a professora Maria Beatriz disse, né, eu gostei bem dessa palavra e acho que ela é bem pertinente, né, a desconstrução, né? a gente tem um, na educação básica a quantidade de jovens que ainda está muito arraigado ainda que se passa é, nessas mídias violentas, né? que se passa na televisão. Então, é muito associado ainda, os direitos humanos são muito associados ainda ao lado pejorativo, ruim. Então, a gente tem que desconstruir, tenta de todas as formas desconstruir essa figura né? de que direito humano é uma coisa ruim, né? Então a gente prega mesmo essa desconstrução e faz o um embasamento. A recepção deles é, vai bem naquilo que, e novamente a professora né, Maria Beatriz disse, né? Eles ainda, quando você fala diretamente direitos humanos, acaba tendo uma linguagem com a qual eles ainda não estão é, familiarizados, então, quando você começa a contextualizar por partes, ah, mas espera aí, você se encaixa no cadastro único, então você tem direito a uma tarifa social, ó, você tem direito né, ao auxílio de um promotor gratuito, né, de uma questão jurídica, ou nem da própria escola, você tem direito ao passo estudante. você mora a mais de 2.300 metros né, aqui em Campo Grande da unidade da escolar. Então, você vai lá fazer. Ah, isso que é direito, né? Então, a receptividade deles é boa, né? Eles apenas ainda, pelo processo da educação básica, que não se tem, né? deveria ter esse direito, e não somente nas aulas de, de, de, de ciências humanas, né? Passar por todas as áreas seria interessante para que nós formássemos realmente, já da concepção lá de pequenininho, né, que o estudante soubesse os seus direitos e os seus deveres. Não para falar com quem você acha que está falando, mas para falar assim, ó, eu sei os meus direitos, isso é um direito meu, e, portanto, eu quero que ele seja efetuado. Então, essa receptividade por deles é muito boa, apesar de que eles, como eu disse, não conhecem, né, professor Mocir? Então, a gente precisa intensificar esse trabalho, né, junto com o Portal Bicentenário, aí, junto com os nossos parceiros, para que a gente consiga chegar lá, lá na base, né, cada vez mais, cada vez com mais intensidade, com mais qualidade, para a gente mudar essa história. Obrigada a todos pela resposta. Eu, o professor Moacir ainda segue nos questionamentos, mas eu vou fazer um comentário aqui que o João Alberto... Uh, tem, que nos tem a acompanhado as nossas lives frequentemente, né? Ele fala uma coisa que eu, eu já comentei também, vocês já falaram, direitos humanos é um tema transversal, né? É, é um tema que deve ser abordado em todas as disciplinas. E parece que fica só para as áreas de humanas, né? Como vocês já já comentaram, né? A gente tem que intensificar mais essa conversa com as outras áreas, né? A gente não pode ficar só nas humanidades que já estão habituadas a fazer isso, né? E aí parece que é só nosso discurso do, de doutrinadores, né? Na verdade, não é isso. Nós estamos garantindo que as pessoas tenham conhecimento sobre seus direitos, né? Mas o professor Moacir continua a, a questionar, aqui ele pergunta, né? Que consequência tem esse tipo de abordagem que reação, né, tem gerado na vida dos estudantes e no contexto da vida escolar, né? Ele E aí ele segue, né? Eu vou já fazer duas perguntas para vocês irem respondendo, talvez duas juntas, né? ele, né, então ele fala dessa consequência para os alunos, né, como como é que eles aceitam isso e, e tudo mais? E como é que isso tem modificado a vida escolar? E ele diz assim, as ciências humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir o sentido de uma responsabilidade para valorizar os direitos humanos, o respeito ao ambiente e a própria coletividade, o fortalecimento de valores sociais, tais como solidariedade, a participação e o protagonismo, né? voltados para o bem comum e, sobretudo, preocupação com as desigualdades sociais. Isso está na BNCC, o professor Moacir está tá alertando né, que isso está na BNCC, valorizar os direitos humanos. Então, está lá no documento que há questionamento sobre a produção dele, né? mas a gente é o documento que temos para a educação básica atualmente e a gente tem que pensar também o que, que nós podemos tirar de bom da BNCC. E um dos elementos que a gente considera é que toca bastante na questão dos direitos humanos, né? Então a, o professor Moacir traz esse destaque né, para isso, né? E, e a valorização da ética, né? Que eu acho que é uma das coisas fundamentais. E aí eu vou fazer um contraponto aqui, né? Fazer um pouco uh, essa ideia de a gente pensar um pouco. Bom, a BNCC está afirmando aí que a gente precisa trabalhar os direitos humanos, que a gente precisa valorizar a ética, e aí, no entanto, está tirando as áreas das humanidades do currículo escolar da educação básica. Como fazer esse enfrentamento, né? Então, um, o próprio documento que diz que devemos valorizar os direitos humanos, sabemos que os direitos humanos são trabalhados pelas humanidades pelas ciências humanas na educação básica e aí cada vez mais diminui a carga horária dessas disciplinas da educação básica. como fazer esses enfrentamentos com horários reduzidos né como trazer isso à tona né e refletirmos sobre isso, pensarmos sobre isso nessas condições, né? Aí eu gostaria que vocês pudessem falar um pouquinho, né? Cada um pudesse falar um pouquinho sobre isso. Professora, com relação às consequências, eu tenho percebido com meus alunos toda uma situação, muitas vezes, quando se debate a temática dos direitos humanos e vai para a prática, uma situação de indignação. A indignação a situação realmente que se verifica a realidade né tanto não só na universidade mas a realidade é que eles vivem às vezes na família né a realidade é que eles vivem às vezes no bairro enfim onde eles moram ali tem toda essa convivência e eu me lembro de uma situação que nós estávamos debatendo conversando sobre o direito das mulheres né mulheres advogadas mulheres no estágio né a questão da sede enfim é toda uma situação que as meninas as alunas para nossa professor como é que isso realmente é uma coisa que parece que passa despercebido mas não é, é situação que às vezes nós temos que falar mesmo, nós temos que colocar sabe a pessoa no lugar dela, nós temos que denunciar, e eu falei, isso mesmo, gente, não dá para se calar, até um tempo atrás, essa situação parece que era meio velada, mas se vocês percebem que isso é uma coisa que acontece com uma, com outra, com outra, então isso realmente tem que, sabe, buscar a mídia, buscar o ministério público, buscar realmente a denúncia, porque é uma forma de você conscientizando-se dos direitos humanos da mulher, né, do respeito, é, tirar esse agressor, né, tirar essa pessoa de circulação, porque realmente são situações que acontecem. Então essa indignação acontece não só nesse caso aqui que eu estou mencionando como exemplo, né. E uma situação também que eu trago assim nessa pergunta do professor Moacir, é, realmente abre-se outras discussões além das temáticas dos direitos humanos, por exemplo, na questão é, que a gente trabalhou lá nas na, comunidades quilombolas, né? Com a questão ambiental, né? Então, você discute matemática, direitos humanos, de repente você puxa na né, questão ambiental, na questão da preservação, na questão da conscientização, reciclagem, né? né do, do lixo, resíduos sólidos. Então, isso tem sido, assim, interessante, porque os alunos, eles assim, eles aprendem a pensar os direitos humanos. Então, não fica só aquele estereótipo, né? da legislação em si, ou daquelas orientações que o professor dá. Mas eles mesmos aprendem com a realidade que eles estão inseridos a trazer é, respostas para problemas que eles vivenciam, né? Onde eles estão trabalhando, onde eles estão inseridos, e isso realmente tem sido, nossa, muito gratificante. E, por fim, esse desafio, professor, é de como, né, com as cargas diminuídas, enfim, a retirada de matérias, eu coloquei aqui, ó, é envolver a todos, né? envolver o diretor, envolver o plano, o projeto pedagógico da escola, né, envolver aí a comunidade, né? trazer realmente, somar, né, somar com as pessoas, com os pais, né, com a sociedade civil, para que isso realmente possa se transformar numa ação conjunta, porque de fato com essa diminuição parece que a gente perde bastante com essa conscientização, com essa política né? de trabalhar as temáticas dos direitos humanos, mas porém nós não devemos desanimar, é a nossa resistência, né? é a nossa concordância, é o nosso amor a essa temática que mantém essas discussões e o desenvolvimento das temáticas da comunidade, e, então acho muito interessante manter esse diálogo, abrir, chamar gente, agregar pessoas né? e projetos e associações para trabalhar a temática com alunos, professores, diretores e a sociedade civil. Posso? Claro, fique à vontade, ver. Ah, sobre né, como percebemos a abordagem, eu acho que pensei também na mesma palavra da indignação que o professor Zé Paulo falou. Eu percebo uma conscientização, mas assim, uma conscientização. Claro, não são, né? Vamos falar de uma maneira geral, uma conscientização. Aí uma indignação, aí depois um desânimo, <risos> tipo. Ai, mas tem tanta coisa para fazer ainda, né quando, enfim, eu, eu, eu penso sempre, quando eu falo para os alunos, não tem nem 100 anos que as mulheres podem votar, e aí eles ficam como assim? Né? Quanto menor, mais chocados eles ficam, porque eles acham que são direitos guardados, desde sempre. Né? Quando a gente vai... Qual o papel da mulher na nossa sociedade em outra sociedade? Então, é, mas mas o acho eu espero né que seja toda essa conscientização e essa indignação né enfim é um trabalho constante então eu acho que que essa eles acabam essa reação é, é, é muito curioso e importante né e aí eles vão levando para outras percepções das outras ciências né aí eles vão questionando quantos filósofos quantos cientistas, né? Quando, o, e aí eles vão vendo o entorno, quantas pessoas negras, quanto, quanto que é o cotidiano, as estatísticas e aí eles vão tentando trazer, né? Mas e aí respondendo, respondendo não. Ô, Dilsa, eu também quero saber. Eu tô... <risos> A Bncc, como é que faz para falar de de direitos humanos com o novo ensino médio, perdendo, perdendo carga horária. Ah, também quero saber, sabe, porque, é claro, né, a gente tem a nossa resistência, o nosso enfrentamento, mas fico pensando, né, a quem interessa o estímulo ao senso crítico, a quem interessa né, a estimular esse incômodo, essa conscientização, esse sentimento de injustiça e essa percepção dos seus direitos. Né? E quanto. Aí, pensando mais especificamente na minha área de história, história é uma, é uma disciplina que só cresce o tempo todo. Né? Você, a gente não para de dar aula sobre, sobre a pré-história, né? que é um conceito problemático, mas a gente não para de falar do, do, dos, dos homens, do E a gente fala deles e continua. E aí com menos tempo, mas o conteúdo tem que ser dado. E aí, como é que a gente faz? Né? aí a minha esperança é que que todo esse incômodo essa indignação se transforme em um, uma nova maneira de se pensar a sua realidade o seu entorno enfim a, a curto pelo menos médio prazo que a gente possa reverter né uma, essa, essa diminuição da nossa carga. Difícil, né, Bia? Difícil. Professor Regerson. Então, é, o que, que nós temos feito aqui, né, na, na escola, né? Ocupar esses espaços aos quais eram destinadas as horas que eram da humanas, então, e não só, né? Então, aquelas unidades curriculares que são... De, de ciências humanas, nós trabalhamos direta e indiretamente os direitos humanos, para que se possa chegar a todo momento essa concepção, né? Então, nós temos aqui algumas unidades curriculares, por exemplo, de ciências da natureza, que fala de saneamento básico e também tem os direitos humanos. Temos um lá do projeto de vida, que também tem como palavra-chave os direitos humanos. É, outras também que superpassam isso. Então, nós precisamos ocupar esses espaços. Se eles estão saindo da gente, a gente tem que ir atrás deles e ocupá-los lá, onde eles estão. Então, essa é a dica que nós temos é, é, conseguido ter um certo êxito aqui na escola, né? Então, assim, ah, dá para fazer matemática e direitos humanos? Dá, claro que dá. Com os números, dá para você fazer uma coisa mais magnífica do mundo. Então, vamos ocupar. Né? Então, a reação deles, como eu disse, segue o padrão, é uma reação de surpresa, é né? uma reação de, de espanto, na medida em que essa possibilidade de conhecer os seus direitos e levar para o projeto de vida, para a comunidade, e fazer exe essa execução seja plausível, é fundamental. Então, eles começam a ver significado na aprendizagem. Né? É, então, Moacir e demais... É, é, é, pessoas participantes. Essa é a lógica. Nós devemos ocupar o espaço, porque se a gente não ocupar o espaço, ele vai ser ocupado por alguma outra... É o lado ruim, negativo, né? Pensa, então a gente precisa chegar e chegar com a linguagem simples, né? Chegar com a linguagem simples, objetiva, mas baseada no documento que o professor coloca, né? Eu documento do professor, os 30 artigos, a Declaração Universal dos Direitos. E trabalhar as minorias nas eletivas, trabalhar na pesquisa e autoria, sabe? Sempre embasando o quê? no combate a fake news, no combate a todo tipo de desinformação, porque os direitos humanos são fundamentais para a gente explicar isso aos jovens, que a vacina salva, certo? Que os processos de progresso que nós tivemos até hoje não foram através dos contos populares das crendices, foram através da ciência. Então, a ciência, a gente tem que apenas o quê? Não, como a professora Diusa tem colocado aí, né? A gente não quer doutrinar ninguém, não mas a gente não quer um governo fake, a gente não quer um pseudo conhecimento, a gente quer um conhecimento concreto, e o conhecimento concreto, a gente tem que fazer esse esforço, né, de ocupar a aula de história, a aula de geografia, de filosofia, mas como é um assunto transversal, né, professor, professor Paulo, José Paulo, a gente tem que ocupar, sim, a matemática, a biologia, ora, vamos falar, sim, dos direitos humanos, né, do direito à mulher, do direito ao corpo, vamos ocupar, né, a linguagem, vamos fazer, então, a linguagem dos direitos humanos em forma de poesia, em forma de texto, colocar nas redações, para que a gente consiga chegar. A gente por mais que é uma escola de periferia, né, com o público, mas a aceitação tem sido boa, tem sido muito positiva, né, eles estão muito carentes, e como eu disse, essa é a cápsula aí, que vai dar vitamina para eles, para eles conseguirem ser vitoriosos na vida, e a gente tem ela nas nossas mãos. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Mas, assim, gostaria muito de agradecer aos três por terem aceitado participar dessa live, de trazerem um assunto tão importante para nós, que é trabalhar os direitos humanos na escola. Cada vez mais nós temos que abrir esses espaços, né? Uh, então, uh, o professor, eu vou dar um tempinho para vocês falarem rapidamente, fazer a palavra de encerramento, aí o senhor pode de fazer essa fala professor então assim agradeço a todos né a nossa equipe que tá nos bastidores a Larissa o Gabriel Convido a todas as pessoas que estão uh, assistindo agora que vão assistir depois que compartilhem as nossas lives, acessem o portal do Bicentenário. Lá nós temos material né, uh, produzido por professores da educação básica de todo o país. Temos material sobre os direitos humanos, sobre a declaração dos direitos humanos. Então, lembrem-se de acessar o portal, o nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais. Né? Então, fiquem à vontade de pesquisar Uh, nas nossas redes, e no nosso portal e no nosso canal. Obrigada a, aos intérpretes, o Marcelo e ao Nil. Obrigada, professor José Paulo, Maria Beatriz, professor Regisson. E eu vou dar assim um minutinho para cada um fazer a sua fala final de encerramento, né? só para vocês fazerem aquela fala de finalzinho de live. Obrigada a todos. Obrigado a todos e todas, a professora Maria Beatriz, professor Regis. Essa foi uma alegria, uma satisfação. termos um ponto alto do nosso encontro, trazido uma discussão como essa tão importante para todos os nossos jovens, adolescentes, as pessoas adultas, que as é pessoas se comungam com os mesmos ideais, com os mesmos é, o mesmo respeito, né, com relação aos direitos humanos. E A ideia realmente é essa, gente: é possibilitar mais e mais é projetos, atividades, ações que tragam esse conhecimento dos direitos humanos e depois a efetividade, que é a prática, né? com os projetos, com as ações que possam trazer transformações positivas para a nossa sociedade. Muito obrigado, um forte abraço. Quero agradecer também a Dilsa, professor Zé Paulo, professor Résio, professora Dilza. Né, o pessoal do Educalibras, todo mundo do portal, também convidá-los para... O Moacir, convidá-los para também participar do portal do né fazendo coro com a Dilsa. Agradecer a Larissa, todos e todas e todos que estão. E, aí, e acho que a fala do professor Recio fechou muito bem. Né, a gente estar atento e forte e continuar o trabalho nesse trabalho não importa se a gente quanto tempo que a gente vai ter essa é a verdade né a gente vai vai tratar dos direitos humanos né eles não são eles não são negociáveis é, a gente tem que transformá-los colocá-los em prática e pensar né sempre nisso vamos é, pensar repensar dentro da sala de aula todos os nossos espaços Tá bom? Obrigada. Até a próxima. É isso aí. Muito obrigado aí pelo convite. Muito obrigado aí pelos ensinamentos, né, professor Paulo? Pela mediação, professora Dilza? Pelos conhecimentos aí também, professora Maria? Aos intérpretes e a todos que participaram aí, né? Então, é o que eu digo: a gente precisa ser resistência. tá? A gente precisa estar junto aí, precisa lutar, porque a, a escola é esse espaço é esse espaço democrático é a única luz para muitas famílias, para muitos dos nossos jovens aí, então a gente precisa ser resistência. Pessoal, muito obrigada, obrigada a todos pela participação na live, né? obrigada mesmo, e teremos mais duas lives ainda sobre direitos humanos, que é a parceria do Instituto de Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Educação de, Mato Sul, de Estado de Mato Grosso do Sul, né? e o nosso projeto de extensão na UFMS e Portal do Bicentenário. Sejam todos, compartilhem as nossas lives, vejam os nossos materiais no portal, sejam todos bem-vindos sempre ao Portal do Bicentenário. Obrigada. <música>